Bem-vindos a mais um Chá de Melissa de Careca Fofa Hoje recebendo mais uma grande perdedora né? com esse concurso que eu estou devendo a essas pessoas entrevista então tenho que ser obrigar a chamá-las para dentro do meu lar Nós recebemos hoje uma pessoa muito destrambelhada, magnífica, humorista, politizada, fantástica recebo com muito carinho, muito amor, Olivia Goldberg Olá! Vamos começar com a pergunta que nós sempre fazemos no início de todas as entrevistas, que é por que Olivia Gold de nome de drag e qual o seu desgraçadamento emocional para estar aqui? Então, é, meu nome é de drag é na verdade meu nome social hoje em dia também. E quando me montei pela primeira vez foi numa brincadeira de carnaval que o meu ex ele falou assim, ah, vamos desmontar. Ah, tá bom. Aí ele botou uma peruca loura em mim, fez uma maquiagemzinha básica, aí ele botou de frente pro espelho e começou a falar vários nomes, porque ele disse, ah, você tem que ser batizado, você não pode ser dar nome. Eu falei, tá bom, tá bom. Aí ele falou vários nomes, ah, isso é ridículo, ridículo, ridículo. Só que quando ele falou Olivia, aí eu olhei pro espelho e falei assim, eu não sei porque, mas eu sei que é isso. E aí, aí, eu falei, é Olivia, mas é gold por causa da peruca, da peruca loura. Aí eu fiz isso como desafio pra mim, eu tenho que ser loura sempre quanto drag. É sério? Você explora isso na sua vida? Explora isso na minha vida. Aí, o meu desafio também é por essa regra, tentando ver porque <risos> que são loiros. Entendi. Você está longe com louro mais escuro... Exatamente. Aí... Ah, aí, um dia, eu fiz uma ah, red é piece de flores, aí eu me digo assim, você não tá loiro. Eu. As flores são o quê? Amarelas. Não, não é loira. Então, é loira. Vou botar açúcar aqui, porque, inclusive, vai esfriar o chá que está quente um Caralho, meu chá, que é de massa com canela. Porque eu gosto de chás abortivos, porque eu não tô de criança. É... E qual é o seu desgraçamento mental de estar aqui, especificamente nesta cozinha? Olá a todos e bem-vindos à minha cozinha. Então, meu desgraçamento para estar aqui é porque não tinha outro dia para gravar, né? <risos> não esse, especificamente. Por, é. por que, que você faz drag? Então, no... Eu na... eu, na verdade, eu comecei na faculdade fazendo Física e eu tô agora em Matemática. Isso? Tem alguma coisa a ver com o fato de você fazer bem? Sim. Tá, eu estou louca pra saber. Então, porque eu sempre gostei muito de coisas práticas. Tipo, coisas que eu conseguisse visualizar. E em, quando eu fui pra física, na verdade, eu queria fazer matemática. Porque tem uma enorme computação de matemática. Passa pro chá. Aí. Só que quando eu comecei a ver programação, eu me identifiquei muito, só que não era aquilo. Eu queria muito mais trabalhar com a parte de jogos e matemática, uma parte muito não lúdica, uma parte muito que você ficar, ah, abstrata, e eu queria ver as coisas mais ali. E quando comecei com jogos, eu pensei assim, ah, dá pra imaginar várias coisas diferentes, só que tinha alguma coisa assim, ah, ainda não é aquilo. E aí eu comecei a fazer teatro. E quando eu comecei a fazer teatro, eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer teatro, porque é que eu consigo fazer o que eu quero e acho que no teatro dá pra poder expressar também, tipo, ver tipo, interações com pessoas pra ver como fazer jogos melhores. Uhum. Só que no meio, só que isso foi na metade do ano passado. Aí, no final do ano, eu entrei na Queens, porque fui no show da Miss Cracker, que cancela, cancela, gente. Pois é, tô no chá. E no show da Miss Cracker eu conheci a minha irmã drag, a Mirana, que me fez ir pra com isso mesmo. E aí, quando eu vi a Bela Laluna, que é tipo drag, que drag, eu olhei ela e falei assim, eu quero um dia ser tão boa quanto ela. Aí eu entrei na temporada seguinte. De fato, beijo pra Bela Laluna, maravilhosa, que beijo, é um acontecimento de ser humano, uhum. não é mesmo? Eu gostei de histórias, quer dizer, você quis fazer teatro para achar um significado e resolveu fazer drag porque foi pra a Você já tem quem processar. <risos> eu acho bom, eu acho uma forma. Mas assim, eu, no, ao meu ver, drag salvou a minha vida. Por quê? Porque... Quando, quando eu tinha entrado no teatro e matemática, eu tava, eu tava muito perdida. Eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia porque que eu estava fazendo as coisas que eu estava fazendo. E é mesmo quando entrei no teatro, eu falei, tá, mas eu vou continuar nisso até o fim, matemática, porque é um diploma é que eu pego e depois eu faço artes cênicas. Só que quando eu, conheci, eu vi drag, eu falei assim, não, eu vou seguir com isso e eu vou realmente focar nisso, tentar me especializar nisso. E aí eu larguei tudo para começar artes cênicas e, não estou matriculado, mas comecei. Não importa, o que importa é começar. E e aí... Diplomas não são tudo. Amém. Olha aí o nosso presidente. Temos embaixador que fritam hambúrguer, né? porque não tem uma embaixatriz drag sem diploma de artes. Sem diploma. Logo do quê? De arte série? É coisa que faz a pessoa ser uma, uma, boa, boa, diploma, boa, uma boa diplomata. É um diploma tem de. Que chegou igual para ser diplomata. Eu também, eu na verdade eu concordo. E eu, eu fiquei perdido a ponto de ter tipo problemas, porque eu não tava Eu não morada com meus pais faz um tempo. Aí tava com problemas com relação a mim, com relação à casa, com as pessoas com que eu morava, com minha autoestima. E drag me ajudou muito com essas questões. E quando comecei, um pouco antes de fazer drag, eu já tava que questionando é, o meu gênero. Só que era uma coisa que eu não me permitia pensar sobre. Uhum. Tanto que, minha, sempre levar para levava pra minha psicanalista, ela, Ah, você já parou para pensar sobre? Eu não quero pensar. Não quero pensar sobre isso, não tenho psicológico. E depois que eu comecei, deu uma força para mim pra... Tá, agora eu tenho uma estabilidade mental, vamos pensar sobre e fala sobre a performance que você fez no Drag Star data do prata passado ah, que foi mais não sair do armário né sem sair do armário de gênero é, eu fi, eu ia fazer a performance de Dilma na na na quarta de final isso quarta isso é fazer das quartas de final só que é, então só para contextualizar nesse nesse Drag Star que foi a gente acontecendo meses eu como eu estava começando eu queria começar a comédia porque no teatro eu não faço comédia. No teatro eu sempre sou muito pesada. E aí eu pensei, pô, já que eu tô começando em drag, acho que é melhor começar com algo que eu não sou tão confortável assim. Uhum. Aí eu, tá, vamos na comédia. Só que no mês de março pra abril, bem no início da temporada da comedy, eu tinha terminado meu namoro. Eu terminei meu namoro duas horas antes do concurso, tipo, do... Pois é, eu fui pro concurso terminada. Calma que chegou a pizza. Só um minuto. Estávamos dizendo, a ser interrompidos pela pizza, que você tinha terminado duas horas antes de entrar no concurso. Uhum. Aí tipo, muito, muitas coisas aconteceram nesse mês, mas esse mês específico foi que eu já, eu já tinha subido um pouco antes, mas eu estava começando a lidar com a questão de ser trans. E aí, eu tava pensando essa performance já para estar mas aí eu virei para tipo, algumas poucas pessoas que sabiam, que era a Mirana, tipo Mauro, olha Mauro, se você vê isso, te amo, tá bom também amo. Tô louco pra você estar geograficamente chupável de volta. Aí... Só que aí... Eu, isso ficou pesando, pesando, pesando. Até que eu falei, gente, eu sei que eu tô querendo fazer comédia, mas... Não tem como fazer comédia assim esse mês. Eu tenho que fazer alguma coisa que pelo menos tire isso do meu peito. Aí eu decidi fazer a performance do This Is Me, em que... Eu contei a todos os caras trans, mas eu acho que era muito mais eu contando pra mim mesmo. Porque... Sabe, acho que foi uma porta, assim, de... É uma porta que eu chutei e não tinha mais como voltar. Sim. Porque mesmo contando para poucas pessoas era aquilo. Podia ah. negar, podia mentir, mas eu não queria mais aquilo. Então, para mim, chutando a porta era... Você não tem mais volta, você assume pronto. Não, foi muito linda e esse foi um dos dias mais bonitos do dragstar eu acho, assim. De todos hoje, Drag Stars foi um dia de shows que eu achei muito bonitos uhum. né? Porque eu acho que drama e comédia sempre estão muito próximos, então, hum. mesmo o dano, sendo uma coisa muito pesada, tem como você ver o lado cômico daquilo. Tanto que eu, eu adoro ver o lado de cômico das coisas. O mundo, exatamente. Você vendo o carro falando da vida tá uma merda e o rindo horror. Da minha desgraça, tá, ah, tá bombada cara. Explica as pessoas o que você tá tomando. Então, no momento estou tomando um chazinho de melissa com laranja mesmo? Com laranja. Melissa é com laranja, né? Então, estou tomando um chazinho de melissa com laranja mais hortelã. E o sabor está incrível. Você consegue sentir o gosto do hortelã e dá pra sentir a essência do que é melissa que eu nunca tinha provado antes. Com corote. Que que, note importante. E quem sabe, corote é uma marca da minha drag, Olivia Gold. Que se você me vir sem uma corote, é porque provavelmente você não está me vendo. É uma outra pessoa loura com muita maquiagem na cara. Você tem um livro. Sim, eu tenho dois livros e na verdade eu escrevi o terceiro. Fale sobre isso. Então. Eu nunca li, então não posso testar se é bom ou não. O primeiro livro era um livro de poesias que eu trabalhava no colégio, eu era monitora de Física, Matemática e Robótica no Colégio São Bento e aí Nó! Pesado! Pesado, demais! Então, pra, pra quem quiser saber, é um colégio machista, transfóbico homofóbico, cegalista, nega impostos, teve um padre lá que vendeu um prédio não podia vender. vários fofocas se quiser eu posso contar aqui, mas acho que ela ser é reprocessada... Eu... eu não, quem tá falando é você, eu tô só... Hum? <risos> eu sou veículo jornalístico. Entendi. Aí. onde é que eu tava? Ah, é. No livro. Aí um aluno, tinha... um aluno, que inclusive um amigo meu, tinha postado, tinha feito um livro. E ele veio ele falar comigo: por que você não faz um livro com as suas coisas também? Eu falei: ah, porque. Uma coisa assim, solta ele. Ah, eu fiz, porque que não fazia também? Eu, tá bom. É, aproveitei, já teve o do meu salário e fiz um livro. Só que eu escrevi esse livro. E tipo, gostei, foi uma experiência boa pra mim. Só que não tinha sido uma coisa tão, lá, ah, vou lá escrever, era um site por coisas que eu tinha escrito. Só que aí o segundo... É uma muita... coletâneazinha do que você tinha feito de modo geral, né? é. Só que aí o segundo livro, muita gente falava, ai Olivia, você tem tipo, umas histórias muito loucas, por que você não escreve um livro sobre coisas da sua vida? É assim, ah, porque, quem é que vai querer ler pessoal? Nós vamos querer ler, a gente compra, vocês compram, compramos. Tá bom, aí eu fui, fiz o livro, o pessoal quis comprar, aí isso. Aí ah, eu fiz a continuação, só que sem dinheiro, porque eu estou desempregada no momento. Contratem! Contratem, manejados! Professora, entendeu? a escritura, escritora, de Beijo. Beijo bem... Eu já não sei. Mas, aparentemente, algumas filhas minhas sabem. Você é uma pessoa muito artística. Assim. Você é da matemática hum. e, e não é uma pessoa de ciências duras dura. Você é uma pessoa de ciências dura mole. É. Entendeu? Eu acho isso bonito. Então, você elege a pessoa sendo que ela é mole, mas é uma coisa diferente. Entendeu? Mole Agora, não. É, existe uma flexibilidade. Versátil, eu diria. É. Faz parte da minha natureza. Faz parte da sua natureza. É, tô esperando o livro. Você me empresta não ler o livro, porque dinheiro não tenho para comprar, aí você me empresta. Tá? Fica esperando. Ah, okay. Então, tá muito bem. Poesia é um... Eu tenho dificuldade... Real, sou professora de português, eu tenho dificuldade de ler poesia como leitora de entretenimento. Agora... Eu, eu, eu, pra também, ativo pra pra pintar, eu também não gosto muito de poesia pra... Não posso colocar. De ler tantas poesias. Porque acho que as poesias são muito... Eu gosto mais de islãs. Eu acho que islãs, é, tipo... Eles são bem diretos. Eles têm um jogo fluido com as palavras. Então, eu gosto de ler. Eu gosto de ouvir islãs. E gosto de fazer também. Tô Sim. esperando só final do né, Dead Stars também. Não, é a próxima. É a próxima? É a próxima. Olha! Olivia Gold, você fez drag? Por tal motivo, você continua fazendo drag? Por quê? Quais os seus próximos planos? Conte! Então, ao mesmo tempo que fiz matemática, eu, eu estava cursando a faculdade de matérias de empreendedorismo. E uma das coisas que eu notei assim que comecei drag é que drag é uma área muito mal explorada. Ah, não diga! Só que é uma área muito mal explorada, mas que tem muito dinheiro que poderia render e muitos eventos e muitas coisas que poderiam crescer com isso. E, tipo, e ao mesmo tempo que você consegue ganhar dinheiro com isso, você consegue dar de olho para outras pessoas, você consegue gerar, tipo, dinheiro rodando entre essas pessoas. Uhum. Então você acaba levando a comunidade junta. Pelo menos é uma coisa que eu creio: que não tem como você subir sozinha. Se você sabe sozinha, você cai sozinha também. Uhum. Então, uma das coisas que eu queria começar a fazer era começar a fazer eventos mais diferentes de drag. Como, por exemplo, de hoje, a nossa querida Dominique Lamar, que fez um bingo às três horas da tarde de sábado. Eu estou com a maquiagem desde ontem, que eu fiz show. Eu dormi de maquiagem, só retoquei e fui. Nós viemos ir lá hoje. Porque acho que esses eventos você acaba pegando nicho diferente. Porque se você pega sempre eventos de domingo 11 horas da noite, sábado 11 horas da noite, sexta 11 horas da noite, as pessoas ficam cansadas, não tem como você, por exemplo, abranger tanto o um público familiar um público que não gosta de sair na noite, uhum. aí a minha ideia é começar a tentar pegar mais esses públicos e trazer drag para um ambiente teatral também. Aguardem informações, deixem suas redes, eu vou deixar as redes de Olivia aqui embaixo, você tem, é Olivia Gold em tudo? É, Olivia Gold Max. Em tudo. Em tudo, né? Em tudo. Tá? Ah. <coughs> com o BPM. Isso é a idade. Ela chegou aos 55. Velha, é a sua mãe. E... Muito... Ah, e por que que você... Então, você me contou por que que você começou a fazer drag e por que que você não continuou fazendo drag? Você acha que isso mudou ou continua a mesma energia? Então... A gente começa com uma ideia e continua com o pau. Quando eu comecei na... na Queens, na décima nona, que pra mim é realmente a minha primeira temporada, eu... a Queens foi tipo uma igreja pra mim. Em que... Eu, me senti, eu encontrei a Miranda, que ela tipo, foi muito importante pra mim. Pra mim eu me sentia muito acolhida. É, eu descobri a base militar de Chernobyl, que tipo, me acolheu com tipo, uma família mesmo, a Lola Suante, tipo, minha mãe drag, que tipo, só tem a agradecer a ela. Maravilhosa! Linda. Já não tá na França, né amor? Aí era tipo, muito mais pelo sentimental, só que ali eu comecei a ver coisas que eu falei, acho que tem como viver de drag sim. Só que para viver de drag eu não posso continuar vendo esse mundo como ah, performer ou fazendo os mesmos tipos de evento Realmente tenho que empreender nesse meio. Aí como eu sempre me arrede com tudo, eu não tenho nada a perder, então o que é que eu tenho a perder se não tenho nada? É isso. O que que eu tenho a perder se eu não tenho nada? Com esta frase nós nos encerramos. Obrigado, amiga, por topar Olha vir aqui esse. depois. Dia vem de show, a gente fica cansada, meio carcomida. Mas desejo que você seja muito bem cedido nos seus empreendimentos. Ele contrate, por favor, paguem a professorinha. É incrível que pra você no palco. Eu, Olha, adoro eu, eu adoro o que você faz, eu acho você incrível. Então aproveita e já faça um convite para o professor Lange. Faz o convite, que é um convite. Então, estou convidando ela para trabalharmos juntas num projeto também de canal para o YouTube. Pelo é que... amor de Deus, faz se fuder, chega, já tem um. Só que um projeto mais tranquilo, para nós fazermos performances na rua. Então, gente, foi um prazer receber a Olivia. Eu quero chegar até os 35, amiga. Então, <risos> um beijo grande. Tchau, gente. Até o próximo um vídeo. beijo, gente. Na verdade, eu estou entrando de férias hoje. Se tudo der certo, minhas filhas que vão assumir o canal, eu vou ficar 15 dias em Bahamas. Você tem dinheiro pra isso? Claro que não. Bahamas é o bar que tem ali. Ah, tá. Ô, oh, garota, tá... você vai misturar gelado com quente, vai dar piriri. Sério que tem isso? Claro que tem isso. Eu não conheço essas coisas de velha.